Fala galera, tudo bem? Um abraço para você, fico ligado aí no, no blog Mais um pouquinho O negócio é o seguinte, molecada Nós vamos trazer para vocês aí agora Os melhores momentos do amistoso que aconteceu antes ontem Entre o Borussia Dortmund e o Napoli, Que ocorreu na cidade de Sangale Vamos trazer esse compactinho para vocês Para trazer os melhores lances do que aconteceu na vitória Do Napoli pelo placar de 3x1 no uh, um Amistoso, que foi mais um jogo aí comandado pelo Luciano Pabre. Uh, Lembrando que no mesmo dia tinha tido o um jogo contra o Zui, né? da, da Suíça. Então, vou aproveitar e rodar para você. Muito bem. tem também tá vendo aí, imagem do Estádio de St. Gallen Onde o Borussia Dortmund Fez o um amistoso internacional Contra o Napoli Da Itália Esse jogo foi feito na tarde Da última terça-feira A tá estrada para os torcedores do Borussia Dortmund E aí, aí, primeiro lance do jogo Jogada ali pela ponta tá Ruth bota a bola aqui para o Schmelzer Com cinco minutos de partida Cruzamento para a área E o Kurecic Acabou mandando a bola para a linha de fundo Mais uma vez, tem você A chegada do time negro E é a bola indo para a linha de fundo Ali jogada de contra ataque A velocidade ali, o um erro do Schmelzer E o um gol do Milik Aos 7 minutos, fazendo 1 a 0 para o Napoli Um erro grotesco Do Schmelzer Ele erra, o passa, a bola volta E aí o Milik Acaba batendo colocado, vai fazer 1x0 para a equipe italiana Aí, jogado na saída de bola no time do Napoli, aperta a saída O Darude domina, ajeita e a bola toca na trave e vai para fora Com 12 minutos jogados, 12 minutos jogados aí Então, primeiro tempo, mais uma vez para você, a chegada do o Dahoud que ele domina, ele bate a bola, passa, toca um pouquinho na trave e sai depois, mais uma jogada com o Dahoud. A bola toca para o Sarrinho, Aí a batida para o gol. O goleiro Calizes faz a defesa. A bola volta ali com o Pulisic. Mas a jogada não prossegue. Mais uma vez aí para você. A defesa do goleiro. E aí, Chimel depois a jogada com o Pulisic. Ele domina. Limpa a marcação, Toca de novo mais atrás. Felipe ajeita. bate para o gol. E Calizes faz a defesa mais uma vez. Mais uma intervenção. O goleiro do Napoli. Jogo que estava sendo mais equilibrado, apesar daquele erro bizonho do Schimmelzer no primeiro gol. Só cair, cobrança de escanteio, bola na área, e Massimovic pai de cabeça em outro erro primário de Schmelzer e Tropac. Os dois, os dois jogadores muito mal posicionados, deixando aí o Massimovich vir, que nem um trator. Para vir por cima, para marcar o gol de cabeça, sem chances para o Burke. A intervalo do jogo, a imagem aí do, do Julian Weigl. E aí, segundo tempo de batida. Jogada lá pela esquerda. O Pulisic faz o cruzamento e o Felipe aos 20 minutos, faz a, é, o gol de diminuição do placar. 2 a 1 para o Nápoles. Mais uma vez aí para você, o gol do o Pulisic vai o o marcador. O time do Pulisic, parte no colibaneio. E ela sobra para o marcar. Muito bem. Aí o Napoli voltou a chegar às duas ações. Jogada com o Rogan aqui na esquerda. A bola sobra para o A bola vai lá no meio da área. E o porquê acaba tendo que fazer a intervenção. Mais uma vez o chute do Milk. Como a defesa do Borussia Dortmund é muito exposta nos corredores ali nas costas dos seus laterais. Aí o Diallo faz jogada com o Schmelzer, a tabelinha, Schmelzer vem por dentro e bate para o gol e, o faz uma defesa extraordinária. Mais uma vez para você o chute do Schmelzer e a defesa dificílima de do goleiro do Napoli. Aí, lançamento, bola na ponta para o Sancho, já no final do jogo, 43 de segundo tempo, ele toca mais atrás. Aí o Goto se bate no um gol e de novo o Cadeiro de desfaz a defesa mais uma vez. Mais uma vez para você, o Sancho toca no meio da área. E aí o, o Purizit chegava chutando. E aí o Cadeiro de desfaz a defesa. E aí no final do jogo, o Tropaque erra de maneira bizonha. A bola sopa para o meio da área e Caleron volta lá dentro. Final, Borussia Dortmund. 1, um, Napoli 3. O próximo volta a campo neste domingo contra a equipe do Nalásio. Ao meio-dia e meia.